Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, Oh, oh, oh, que hoje vive Para sempre Ressuscitou oh, oh, oh, Ressuscitou oh, oh, oh, Que hoje vive Para sempre Vamos celebrar oh, oh, Vamos celebrar Celebrar ressuscitou o Senhor Celebrar a Cristo Celebrar Celebrar é Cristo Celebrar Celebrar é Cristo Celebrar Celebrai a Cristo, celebrai Ressuscitou, ressuscitou E hoje vive para sempre Ressuscitou, ressuscitou E hoje vive para sempre vamos celebrar o o vamos o o o Senhor.